galera, estamos aqui novamente com mais um vídeo de FIFA 20, Team Team, galera Bom, se você quer ver o resultado daquele draft do, do vídeo passado, galera, fica ligado Então que hoje a gente vai fazer o jogo, família, beleza? Bom, infelizmente a nossa classificação no draft não foi das melhores é, A gente tirou um 7-4, se eu não me engano E, cara, foi baixa Mas a gente montou um elenco até que da hora, mano Classificação 93 e entrosamento 81 Bom, vamos aqui colocar, então vamos jogar pra ver o que, que acontece, galera Vamos ver se a gente consegue vencer essa partida Lembrando que a gente tá com o Alisson no gol, galera É, garoto, vamos lá Vamos pegar esse cara aqui mesmo, ó Demorou, vou com, com o uniforme do Barça, né? Deixa o cara com esse uniforme branco aí Pau, demorou, vamos lá, vamos lá Galera, e se você já tá curtindo o vídeo, se inscreve no canal Deixa seu like aí Pra ajudar a gente já teve final Família, e se você um já cliente, tá curtindo o vídeo Se inscreve no bem, canal aí, beleza? Deixa bem seu like aí, aí Pra ajudar a gente aí Porque um é bem importante, zero galera, zero beleza? E compartilha zero, zero, com o maior número, zero, número de pessoas Que você puder compartilhar Opa, não é não, cara? Não pode fazer uma dessa E essa é a escalação do time anfitrião o time está definido num 4-4-2 ofensivo. Com Opa, isso avançado. vai Maradona. E esse meia vai ter liberdade para criar sem precisar se preocupar tanto com a marcação. Vai ser o um ponto de referência na armação das jogadas. Maradona com a bola. Lionel Messi. Tá Começou lá, de desse garoto. Oh! Falei, falei, não tem, não tem, que não tem, rapaz. Mas não pode ser o rei do draft, Mike nós joga na já. entrar. Por isso não dava para ele chegar. Domina, domina tudo. Nossa, cara, passou direto. Como que você passou direto, filho? Partiu para cima. Vamos com ele. Ah, Vem cara, pra... não nisso. Que belo chute. Ah, não, velho. É, é, é, é, essa foi mancada, hein? Eu deixei o cara livre, mano. Não podia ter deixado livre, velho. Sabendo em corpo. Oscar. Mariano. Boa, vai. Cristiano ah, Ronaldo. Boa chutada aí. Gol, gol! Boa maradora, Ah, garoto! Jogou do craque. Que não que esse tipo é tá uma máquina, filho. Você é louco. Mito. Ainda mais porque passou pelo grande Nápoles. Ah, ficou errado demais no pé do adversário. Boa, isso Messi E aí o passe foi uh, cortado cara, no meio do Cara, se passasse do ia dar uma ótima E eles querem sair rápido pro ataque agora Podia ter valorizado um Boa, pouco vai, mais A bola estragou o contra-ataque Olha o Maradona aí De Bruini. Boa, Maradona, vai De Bruyne Boa ótimo garoto O time toca a bola, não se precipita Vai, Yuri. Isso. De Bruyne. Messi com a bola. Oscar. Foi pra fora. Foi, Oscar. Muito, muito mas foi boa. Foi boa, Oscar. Jogou bem. Jogou bem. Saiu, né? Saiu. Acabou o campo, né, filho? Kevin De Bruyne. A lateral tá aberta. É só explorar. Boa. Desarme na bola, só lateral. Oscar. Foi para dentro. CR7. Ai, garoto. Devia ter. Vai, Maradona. Boa. Vai. Cristiano Ronaldo. A finalização saiu bem. Boa, Cristiano. Só que ele travou, não teve mano. A sorte do cara é que ele travou, mano que senão esse chute aí era venenoso Vai, Sérgio Ramos Yuri. A Maradona, Yuri Cristiano Ronaldo. Boa Vai fazer o Messi. Boa, o Messi o Devia ter tocado, tá mas Olha, o duelo entre ele e o goleiro Tá ficando inteiro Escanteio fechado, o goleirão tirou de soco Dali cabe o cruzamento Maradona um uh, barbona foi muito boa essa. Nossa, cara, levou uma sorte o bichão. Engatou a primeira, a segunda. Vamos que vamos. Pode sair o cruzamento para a área o jogo foi dominado um time da casa ótima de defesa com essa pressão toda o gol vai lá, vai lá, time, vamos lá vamos, lá vamos lá vamos lá boa vai isso Yuri no meio do caminho, Vai os isso Maradona esse garoto joga Oscar. muito boa Yuri, isso, Yuri. Toca o Vai Yuri vai Yuri que chance com Cristiano Ronaldo Uh, boa, pena, Cristiano de Cara do céu, nós estamos atacando muito bem, time Caramba, velho Não sei como é que esse gol não entrou, cara Tava muito bem finalizado Vai, Maradona Vai na bota, vai na bota, não deixa os caras passar. Isso Boa Vai, Yuri Vai, Cristiano Ronaldo, é tua Vai que é tua o goleiro foi bem Mas faltou calma na hora de finalizar Não pode perder um gol desses Messi bateu Tentou arriscar, acertou o zagueiro Desviou no jogador Ai, é cara, lateral. que droga Olha o Maradona aí Sérgio Ramos Tá com o caminho livre agora Ai, cara, que e droga Não deu para virar Foi tão fácil, Caio Difícil entender o que aconteceu, Tiagão Não sei o que, que ele tentou fazer ali, não Tentou dar um giro chutando, né, filho? Pai, não deixa, não deixa, não deixa Foi pra cima, encarou. Boa De Bruyne Vai, De Bruy. Bola com o Cristiano Ronaldo. Maradona. Cristiano Ronaldo. Olha o Messi. Olha o Maradona aí. Cristiano Ronaldo. Ah, é que droga, A mano. Cara, estamos dando uma pressão dos caras fodidas, filho. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Olha a categoria de calcanhar Ficou sozinho com o goleiro E o gol Tá lá É o menino Messi, rapaz não, não tem, não é tem, aqui jogador. não tem Isso daí foi Lindo demais de ver Vai, vai Só so, ver então isso Vai, Oscar por ali. Boa, vai, De Bruyne. Ah não, cara, não faz isso que só se entrega o jogo, para os caras desse jeito. Corte feito. Que precisão! Só vai, passa Maradona. o pé. A placa subiu indicando mais três minutos. A Jardim. Aí isso. É o último, hein, galera, do jogo, hein? Esse é o último do primeiro tempo, na real. Né? A gente vai boa Cristiano Ronaldo, ótima. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Isso, Maradona, vem, só vem, só vem. O escanteio curto. Só vem isso. Ele cortou para dentro, cruzou a bola para trás. Isso pode. Ai, que droga! E aí defendeu o goleiro Caio e sem dificuldades uma finalização de longe. A vantagem Acabou é o primeiro tempo, galera Bom, já estamos com dois gols de vantagem, já está ótimo, tá ligado? Nós estamos muito bem, cara Nosso time está muito bem estruturado, tá ligado? Bola em jogo para tá muito bom esse jogo Ai, cara, que droga É isso aí, ó, paciência para rodar a bola Não passou pelo zagueiro Kevin De Bruyne. Boa. Vai, Messi. Isso. Uma haradona. Olha Vamos só. Vamos ver se eles encaixam um contra-ataque agora. Jordialba. Jordialba. Boa. Boa. Nossa, cara. Bateu muito bem esse R7, velho. Vem, vem, vem, vem, vem, Maradona. Isso. Saiu ó, vem, só vem, só vem que a gente sai tocando aqui, ó. Yuri Vem Diego Maradona Ah, se caramba, não pegou bem, velho Facilitou pro goleiro Passe por cobertura, foi forte demais O Wallace O Alisson também é um bichão, né, cara Oscar, Esse goleiro joga muito, cara Esse é o Cristiano Ronaldo que ah, que droga! A bola. O técnico já conversa ali com alguém. O time visitante vai mexer. Vai arriscada ali mesmo. E dava para ter batido melhor do que isso uh. na bola. O treinador tá tentando o que pode em busca de uma reação. Vou fazer mais uns dois, pelo menos. Passe bem interceptado. Boa, vai, Yuri. Madonna é o nome dele, cima, garoto. Hein, Cristi Cristiano Ronaldo, é agora. Tá certinho. Ah, é meu Deus, Cris. Tá Tudo louco. Kander, em cima. Tá errando todas, cara. Não pode, Cris. Pô, você joga muito, velho. Se ninguém chegar, meu amigo, sim. você já sabe, ele vai avançando. Pega, boa jogada, vai descontar. Alisson com segurança. Ô, Alisson. Pega a bola. Oscar. Isso, vai Oscar. Messi, boa. Boa oportunidade de contragolpe agora. Messi. Vai, Messi. CR7. É só caprichar. Essa é do goleiro. Boa, Oscar. Só que os caras não é ruimzão pra chutar, esse aqui é foda Os caras não dá muita boa Cobrança curta de escanteio. Vai Mariano Messi. Aí fica fácil pro goleiro. Boa Ainda bem que os caras se armam rapidão, é tá Ronaldo. aliás de Ah, não acredito, isso pra mim é falta a torcida ainda quer convencer. me mandou pro chão. Oscar o Maradona com ela. Olha a categoria de calcanhar. O time cai e a gente percebe vai que o vez, isso, é bom, né? Isso fica claro quando o time está em campo, Thiago, E o treinador foi o responsável por isso. Nenhum trabalho pro goleiro. cara deu uma travada, mano. Que raiva! tem que fazer um gol pelo menos com o Chris cara para valer ele aqui mano você é louco Cristiano Ronaldo o cara joga muito é o Messi, não dá pra bola fraca Mas né? que a raiva, raiva mano o contato com a bola não foi o melhor Yuri Cristiano Ronaldo e a bola muda de dono Ai, cara a David Luiz não deixa não Leu bem o adversário e fez o corte. Tem espaço agora. Quem segura? E o Alice não, passar. filho. O Alisson não. Se não tenta fazer uma ades. O Alice não deixa. Chari fez isso aí. Acho que teve tempo demais para de pensar. Luiz. E aí ele ficou na dúvida de como finalizar. Acabou se complicando. Vai Messi. Esse é o, Cristiano Ronaldo. é o Cristiano Ronaldo O time pode sair em velocidade para o ataque Vai, fica cara a cara Vem mais perigo por aí Intra Boa. Boa Aleluia os caras, pelo menos esse você faz é, Isso é louco bem armada, contra-ataque rápido Nota 10 Cara, tá muito fácil ver esse cara, velho. tá muito fácil O cara, tá fácil. O cara nem tá fez. reagindo O time foi dele é muito ruim cara. construção da jogada e na hora de finalizar 36 minutos de jogo. Só faltam nove Cara, ruimzinho demais. Pressa nenhuma para finalizar cara. a jogada O time vai fazendo a bola rodar. Pô, os vai. Kevin De Bruyne. aí De Bruyne. De Bruyne e também vai muito, contra muito. Kevin De Bruyne. Lionel Messi. Mariano. Mariano. Olha o Messi. Vai fazer o Messi. O goleiro pegou e o cara ah, tá para comemorar, coitado. Uma atuação pro time esquecer. Eu quis fazer gracinha o ali, ó, Podia ter feito, com mas... tá E o time visitante vai mexer já já, assim que a bola parar. Vai, Oscar. O ataque tá tem que chance pro Cristiano Ronaldo. Ah, o Cristiano Ronaldo <risos> não acredito, Cristiano Ronaldo. Você tá louco, bicho. Assim não dá, cara. Oscar. Messi. Cortado ali o passe no meio do caminho Tirou dali sem brincar Substituição por aqui É, ali. pode substituir, cara Oscar. Não adianta não Maradona com a bola CR7 quero Ronaldo, é agora Não entrou oh, Meu Deus, Deus do céu, não dá nenhuma, cara Saiu uma cobrança curtinha ali Roubada limpa de bola no campo de defesa Entramos no último minuto, vai acabar o jogo. É aqui galera, ganhamos. 4x1, 4x1, é, eu não tem, não tem, rapaz. Que não, que se tiver essa máquina que eu tava, filho. Bom galera, o, o jogo de hoje então do draft foi esse, beleza? A gente jogou com esse Timaço, máquina aqui, mano, beleza? Ganhamos de 4x1. E se você quiser mais vídeos como esse, comenta aqui embaixo, deixa seu like e se inscreve no canal, beleza? Bom, galera, eu vou indo nessa. Se você quiser, me segue nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Inclusive, na Instagram, cara. Porque no Instagram eu sempre tô conectado, então se quiser trocar uma ideia comigo e tal, manda mensagem lá que a gente troca uma ideia na boa. E também, se puder, dar uma fortalecida, uma ajuda lá na página do Facebook, beleza, família? Eu vou indo nessa, valeu!